Bom, para facilitar a sua vida, chegou o Bolsa Fácil, a nova ferramenta disponível dentro do aplicativo da Genial, que descomplica a compra e venda de ações. Com o Bolsa Fácil, basta escolher o ativo que deseja comprar ou vender, selecionar o preço e a quantidade e enviar a sua ordem, tudo com apenas um toque na tela. Bolsa Fácil. Mais simples que pedir uma pizza. Fala meus queridos, muito boa noite a todos, está começando mais uma live aqui no YouTube da Genial e hoje a gente vai falar com a empresa Big Trading, eu tenho um Mauro aqui que trabalha e é sócio da Big Trading vai falar um pouquinho sobre Robôs Trading, estratégia de investimentos automatizadas uma live bem interessante, de bastante tecnologia, como é que tá, meu querido, tudo bem? Boa noite Tudo bem, boa noite, Tô boa noite a todo mundo que está online com a gente Boa, vamos lá. Pessoal, aqui novamente é um bate-papo. O Mauro está aqui para explicar um pouquinho né, do produto da empresa deles e um pouquinho sobre esse mercado que é muito interessante, que é novo aqui para a gente e que eu tenho certeza que muitas pessoas ainda têm dúvida. Então, eu já quero colocar a disponibilidade nossa aqui do, do pessoal, colocar as dúvidas aqui no chat, tá bom? Que enquanto a gente vai bater no nosso bate-papo aqui, a gente vai pegar algumas perguntas aqui para o Mauro conseguir ajudar o pessoal. Beleza? Meu querido, Antes de a gente começar né, com as dúvidas e com os outros pontos, eu queria que você se apresentasse, queria que você apresentasse também a empresa para o pessoal de casa entender quem é o Mauro, quem é a Big Trading. Legal. Obrigado aí pela oportunidade. Antes de tudo, queria agradecer a Genial, que é a nossa parceira desde o início. Nós temos tido aí o apoio logístico, tecnológico. Enfim, muito obrigado aí a toda a equipe, ao pessoal que está no Brasil e fora dele. Mas vamos lá. O que é a Big Trade Quem sou eu? Eu sou Mauro, moro fora do Brasil, moro atualmente em Paris, e nós somos uma equipe de brasileiros que se reuniu, antes operadores na Bolsa de Valores, é, fazendo operações intraday desde 2018, e com a crise do Covid, muitos afetados no trabalho, nós tivemos um tempo maior para fazer as operações e, consequentemente, colocar esses projetos que a gente chama de gaveta em ação. Então, nos juntamos quatro sócios, sou eu, Mauro, Magno, Marcos e Luiz, cada um de áreas distintas, mas todos que já operavam e todos com experiência de fazer sozinho, sabendo a dificuldade que isso gera para o operador, às vezes com uma estratégia não clara ou às vezes com o um problema do tempo que tem que dedicar nós sendo cada um do seu lado empresários em áreas distintas. Então nós tiramos esse projeto do, do, da gaveta, que são as operações é, automatizadas, também conhecido vulgarmente como robô de trade, e aí nasceu o big Trading no início de 2020. Como? Nós temos todos esse problema de tempo, porque nós já temos outras profissões, já temos outras a fazer, não podíamos ficar à frente da tela, e também por questão de estratégia, nossa taxa de acerto, tanto a minha pessoal como dos meus sócios não era satisfatória. Então nós usamos a tecnologia para nos ajudar e consequentemente tornar isso uma solução para o pessoal que a gente quer oferecer, que é o caso hoje. Então nós temos o Magno, que é um programador já com mais de 20 anos de experiência, mora na Suíça atualmente, já trabalhou em outros países. Ele tem um amplo conhecimento de programação, eu sou publicitário de formação. E aí juntamos o Marcos, que é um estrategista, que ele é mais estudioso dessa questão das operações e do, do, do, de que forma nós operaríamos isso, qual seria o DNA das nossas operações. E o Luiz, que também mora na França, numa outra região, que se ocupa da parte mais comercial junto comigo, nós nos ocupamos entre marketing e comercial. Por que, que nós juntos, operador... É, de trade, é, estrategista, publicitários, comerciais, nos juntamos. Porque nós tentamos ser de forma autônoma, de, de forma individual, day traders, e nós vimos que é realmente muito difícil, que isso exige um tempo muito grande, um conhecimento muito amplo e, sobretudo, um equilíbrio, uma dedicação psicológica muito grande. Então, por que não usar a tecnologia a nosso favor? Nós já éramos também clientes de outros robôs que nós podemos analisar aí já de uma forma mais, diríamos, comercial, para ver como poderíamos melhorar, quais eram os pontos fortes, quais eram os pontos fracos, e aí no mês de abril de 2020, começaram as primeiras versões do, do, do, do Bix, que foram passando por melhorias, que enfim, são coisas mais técnicas, falamos mais para frente, mas desde 2021, foi quando nós começamos a operar de forma oficial e em conta real. E os nossos resultados de lá para cá são mais de 1.100 pontos no mini dólar. Vamos falar sobre resultados mais para frente também. Sim, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Então, só para resumir, nasceu de uma amizade de uma necessidade, né, Mauro? Vocês tinham uma necessidade em conjunto e vocês eram amigos, né? E depois acabaram virando sócios e afins. Então, muito bacana a história de vocês e cada um é. mora num lugar diferente. É, na verdade, o, o, o robô ele foi desenvolvido em quatro países diferentes. Tem gente na França, teve Suíça, teve a parte de programação também levando em conta a Bolsa Brasileira e particularidades piniquins nossas de tecnologia, e também na Índia, que eles são muito bons programadores também. Então, nós procuramos realmente ter é, é, conhecimentos de vários pontos, porque, enfim, a segurança... É muito importante, nós estamos mexendo com o dinheiro nosso e dos clientes, Opa. então a gente teve essa preocupação de ter tecnologia, de ter experts, de ter gente de vários domínios de diferentes lugares para a gente testar antes disso ser comercializado. Sim, entendi. Não, perfeito. O Mauro, já começa a galera aqui começar a alguns pontos, algumas perguntas, poxa pessoal, muito obrigado, vão colocando as suas dúvidas aqui, tá bom, o Joel já colocou, o Reinaldo também, e aí meu querido, eu queria puxar o primeiro, a primeira pergunta né, que, eu, que eu tenho para destacar, não sei se você já quer começar mostrando alguma coisa, ou você já pode, através dessa pergunta, já mostrar alguns pontos aí de alguns relatórios que vocês querem mostrar sobre essa questão da liberdade, né? Que a gente tem operacional, ou seja, quando você faz a, a contratação de um produto como esse, né? Quando você diversifica a sua carteira para um robô, né? Que é um produto, uma estratégia operacional, você teoricamente está colocando só o racional para trabalhar e você desmistifica, né? Tira o. o o, o, o emocional da tela do computador. Então, eu queria que você começasse a falar um pouco sobre esse assunto, né, sobre essa questão de, de liberdade que você tem operacional e que vocês né, da empresa trabalham com, oferecem isso, na verdade, para os clientes. E aí, se você quiser, você pode começar a mostrar um pouquinho do portfólio de vocês, mostrar alguns relatórios que vocês têm. Legal. Obrigado. Então, na verdade, é assim, é mais simples do que nós pensamos se nós pensarmos em tudo que hoje é feito por robôs, tudo o que é, é, é manipulado em nossa vida de alguma forma por algoritmos. Quando você vai procurar um tênis de uma determinada marca é, no Google e que depois esse tênis fica aparecendo sem parar, quando você procura um barbeador isso passa a aparecer sem parar, são algoritmos, são robôs que detectam aquela sua pesquisa, falam para o Google e através Disso, eles dizem, olha, o Mauro está interessado nisso, então, consequentemente, nós vamos expor ele a essa publicidade. Coisa que até pouco tempo atrás não era possível. Né? Eu, como publicitário, o, o auge era anunciar no Jornal Nacional, porque o Jornal <risos> Nacional era onde todo mundo ficava às 20 horas vendo lá o Cid Moreira falar com aquela voz bonita. Ainda bem que isso mudou, e hoje, através do Instagram, das redes sociais, do Facebook, a gente pode fazer isso de uma forma muito detalhada. As pessoas não têm noção de como pode ser assim afunilado para as pessoas que curtem determinado número é, determinado é, música, que moram num determinado local, que curte páginas. Então, tudo isso é cruzado não por mentes humanas, porque nós não seríamos capazes disso, mas robôs. Então isso acontece com a internet, isso acontece com, com as centrais de telemarketing, que eles vão pegar o seu cadastro também, cruzando centros de interesse. Então, no nosso caso, nós usamos os algoritmos para quê? Para entender o histórico de negociações através da leitura de gráficos no, na Bolsa de Valores. Então, Sim. nós podemos, através dos algoritmos, analisar milhões e milhões de operações, e esses milhões de operações nos dão, não, obviamente, a certeza do que vai acontecer no futuro, mas o um conhecimento estatístico do comportamento do mercado quando acontecem algumas coisas. Por quê? É importante falar para o pessoal. O, o, o, o que nós negociamos, o ambiente em que o BIX opera, é o um mini dólar, são contratos da variação, da negociação entre o dólar e o real. Existem muitos fatores que vão fazer o preço do dólar subir ou cair. Tem a crise na Ucrânia, tem a guerra da Rússia, tem eleição no Brasil. E tudo isso, para você entender, o Heitor que é analista sabe, são anos, e mesmo com anos, entendendo a cada dia. É uma notícia nova, é uma coisa que o presidente fala, enfim. É eternidade. Ninguém consegue, ao mesmo tempo, assimilar o que acontece no mundo e dizer o que isso vai repercutir no preço do dólar, se ele vai para cima ou para baixo. Só que essa, esse gráfico que fica subindo e descendo, ele é resultado de operações de compra e de venda. E essas operações de compra e de venda são feitas por seres humanos, como eu, como o Heitor e como os nossos clientes, nossos, é, o pessoal que está acompanhando a gente. Então, o comportamento humano, ele tende a não só repetir, mas ter semelhanças quando algumas coisas acontecem. Então, nós temos uma estratégia que foi feita por nossa equipe de estrategistas lideradas pelo Marcos, que começou desde janeiro, desde abril de 2020, a falar, olha, eu acho que essa minha estratégia que eu faço sozinha, só para mim, se for cruzada com uma determinada é, ação, com determinado suporte, com algumas coisas que são um pouco mais técnicas, mas só para o pessoal entender, como se fossem cabrestos, guias. Sim. Se nós formos por aqui, eu acho que vai ser bom. Nós estamos na 16 sexta versão disso. Ou seja, olha, aqui pode ser bom, mas se cruzar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, é como um diamante. A gente chegou numa montanha, colocou lá dinamite, explodiu tudo, e aí nós viemos lapidando isso, e quando eu falo lapidar, são os parâmetros que nós fomos afinando em busca, obviamente, de um resultado bom, mas não só um resultado bom, mas uma perda que seja pequena, porque nós trabalhamos num mercado muito volátil, e a gente costuma dizer que antes de ganhar, a gente tem que não perder, então não adianta você ganhar muito, mas antes de ganhar você se arruina, então, isso fez parte dessa nossa lapidação, nesses meses todos, até que ele fosse comercializado, e a partir de janeiro de 2021 foi quando nós tivemos essa primeira versão, que é constantemente melhorada. Eu quero pedir para vocês, por favor, compartilharem a minha tela. Por favor. Para mostrar o nosso, a nossa performance do ano de 2021. Por quê? O que é importante a gente falar para o pessoal? Essa operação que nós fazemos são operações intraday, que tem uma volatilidade muito grande. E quando nós falamos dos nossos resultados, que são muito bons, gera, às vezes, até desconfiança. O pessoal fala, pô, mas isso aí é pirâmide, hein? isso aí é coisa multinível, onde que está a pegadinha? Isso está bom demais. Onde está então, o erro? Exatamente. <risos> é, onde é que vão... É, porque é o seguinte, é, eu, como junto com o Luiz, nós nos ocupamos da parte mais da comunicação e do marketing, nós fazemos questão de ter isso mostrado de uma forma que as pessoas possam rastrear. Então, esse é o nossa performance, que vem desde 2021, onde nós temos aqui a nossa curva de capital inicial, nós recomendamos R$ 2.500 reais por contrato, e esses resultados todos são com base em um contrato. Então, nós temos aqui... Desde janeiro, nosso resultado em janeiro, março, cada barra corresponde ao mês. E aqui a nossa curva de capital de quem começou conosco desde esse ano aqui, desde esse mês que na verdade não era comercializado, mas nós já fazíamos. E a curva de capital até o mês de dezembro. Por que, que é importante mostrar isso? Porque Nós tivemos aqui no mês de... 2000, no ano de 2021 três meses, que é esse aqui, olha, o mês de agosto, o mês de outubro e o mês de novembro, meses negativos, tá? sobretudo o mês de outubro, que foi um mês negativo, que é importante porque nós temos a maioria dos meses, a nossa média de ganho por contrato é de R$ 720,00 por mês, portanto, nós temos muito cuidado em dizer que não existe nenhuma garantia de resultado. O Heitor ele é analista, ele sabe até legalmente isso não pode ser dito, Quem então nós temos essa importância que é dada para os resultados passados, primeiro, para que as pessoas vejam que nós temos uma consistência no resultado de todos os meses a nossa curva de capital ela vem evoluindo, porém, mesmo com essa média muito boa, nós temos meses em que nós terminamos o mês pior do que começamos, e isso faz parte e vai ser assim sempre. Inclusive, fica uma dica aqui para todo mundo que está nos vendo se alguém falar de renda variável garantindo a rentabilidade, o Heitor pode dizer Corre, que é assim. Olha. É. Corribindo, né? Como falava o pessoal do carga pesada lá. <risos> aqui são as projeções e rebaixamentos máximos, né? Que aí é uma coisa um pouco mais técnica, do, de onde nós chegamos no máximo, que são as colunas azuis e, e a laranja também com as vermelhas, onde nós descemos no máximo, é importante essa transparência para que as pessoas acompanhem e não tenham ilusão. Os lucros e perdas, aqui fica mais claro, vermelho, perda, azul, lucro. Então, nós temos aí o valor que foi ganho e o valor que foi perdido. Como eu falei para o leitor, nessa nossa lapidação, nessa otimização que é feita, sobretudo, pela equipe liderada pelo Marcos, nós temos isso a preocupação de, antes de ganhar, perder o mínimo possível, porque não adianta nada ganhar muito e depois isso se devolver. Aqui só nós ponto, temos um histórico... Só um ponto, só, hum. só com licença, por favor. Volta, volta um, um slide fazendo um... É, é, é importante para a galera destacar que aquele, aquele slide que você mostrou né, do, dos movimentos que vocês estavam tendo de mês a mês é o líquido. Né? Às vezes a pessoa pode falar assim, pô, vou fazer um mês sem perca, vou ganhar mil reais, que nem você falou, 790 e quanto é a média? 728 reais, a média 7. mensal em 15 meses. Boa, exato. Se a média é 728, eu só vou ganhar no mês. Na verdade, pessoal, conforme o Mauro está colocando aqui, todo mês vocês podem perceber que há percas e ganhos. Então o resultado ali que ele está mostrando, né, no, no slide acima, é líquido. Né? Então, só estou colocando isso aqui, Mauro, porque às vezes as pessoas que estão olhando lá de casa vão achar que, na verdade, o... o, o... Acho que no outro ainda... É esse, ó. né? Na verdade, isso aí é o líquido que aconteceu de mês a mês. Então é importante só a gente destacar, porque pode ser uma dúvida da galera de casa, às vezes a pessoa vai lá, o Joãozinho vai lá e contrata um robô da Bix, vê que nos três primeiros dias o robô não foi muito bem, já fala, poxa, não, não é para mim, não é isso aqui, e na verdade é líquido. Às vezes pode ter dias positivos, dias negativos, mas ah. o importante é o saldo no mês. Só queria destacar isso. esse ponto aí para ficar, para a galera de casa não, não levar essa dúvida para casa. É... Nós fazemos assim, nós temos os relatórios que são gerados mensalmente, nós temos um relatório anual, que é esse que vocês estão vendo, e nós temos agora o um relatório trimestral, nós acabamos de lançar o do primeiro trimestre de 2022. Por quê? Para mostrar para as pessoas isso que você acabou de falar, não é porque ela chegou e nos dois primeiros dias o robô, como por exemplo, abriu agora, vamos usar esse mês, nós tivemos no dia primeiro sexta-feira e hoje dias positivos nós temos 490 reais por contrato nesses dois primeiros dias amanhã eu não sou louco de dizer que vai ser ganho nem que vai ser perda só que nós já temos a responsabilidade de dizer que nós lidamos com o mercado que é volátil que nós não podemos controlá-lo e que a gente tem que ter estômago né como se fala no mercado financeiro para suportar quando não tiver uma fase muito boa, porque essas fases não muito boas existem. Então, nós tivemos agora dois ganhos, inclusive nós temos uma, uma comunidade pelo WhatsApp, nós temos o um grupo onde o pessoal recebe o, o resultado das operações, e nós temos um segundo grupo, que é onde o pessoal tira dúvidas, comenta, e é muito legal porque, como a maioria das pessoas são novas nesse mundo, elas compartilham às vezes as angústias. Nossa, mas já vai ser ganho ou não vai? Hoje nós tivemos, por exemplo, uma operação de seis horas. Então as pessoas, nossa, se fosse eu já tinha saído. Vou jogar meu computador. Então isso é, é muito legal, porque ao mesmo tempo nós vemos que a maioria das pessoas se parecem nessa ansiedade, nessa ânsia de que pô, eu quero ganhar. Mas ao mesmo tempo a gente lembra, pô, que bom que eu tenho um robô. Que bom que eu tenho um sistema que já está parametrado e não depende de mim, porque se dependesse de mim, não ia dar bom. Entendeu? Da emoção, né? Que eu, é, a pergunta que pergunta é inicial é O lado psicológico. Aí nós temos aqui, seguindo aqui no nosso relatório anual, trade a trade. Aí aqui nós temos essas bolinhas verdes. G20 quer dizer que é o ganho de 20 pontos. 20 pontos, cada ponto no mini dólar na Bolsa Brasileira corresponde a 10 reais. Então, esses... Essas colmeias, porque o nosso, o nosso mascote é uma abelhinha, inclusive ela está aqui, a nossa abelhinha da sorte, a Bix, que a gente brinca muito com ela no nosso grupo lá do WhatsApp. Que, por sinal, por isso... muito bem pensado o logo do, da, da empresa, que eu já até te falei, o pessoal pensou sou... muito bem. Adorei demais, muito legal. O corpo da abelhinha, né pessoal, para quem não prestou atenção, são os candles, ó que legal isso. É. Olha lá, ó, muito legal. É, os candles <risos> que são as velas, né? Os... é o que nós usamos o nosso instrumento para mostrar se vai subir ou descer. Uhum. Mas aqui nós temos os meses de janeiro a dezembro, onde nós mostramos a cada dia o que, que aconteceu. Então, por que, que é importante, por que, que muita gente não faz isso? Quando, antes de criarmos o, o, o Bix, nós contratamos robôs é, franceses, ingleses, brasileiros, e nós fomos tirando... Uh, com a visão de marketing, com a visão de programadores, com a visão uh, uh, comercial e de estratégia, uh, exemplos para proporcionar uma experiência legal, porque a experiência que nós proporcionamos para o pessoal não é só uma questão de resultado financeiro. É também muito didático. Nós temos muita gente que fazia operações sozinhas e nunca tinha pago uma DARF. DARF é o... o, o, o o que deve ser pago imposto ao você ter lucro no fim de um período. E ah, as pessoas, ao verem a forma que o robô opera da nossa estratégia, elas aprendem o equilíbrio emocional, o tempo que ela deve ficar ou não na frente do computador. Então é por isso que é toda uma junção que demorou um ano e meio quase para ser comercializado, porque nós precisamos de parcerias, inclusive com o pessoal da Genial, lá nos Estados Unidos e no Brasil, para ter essa possibilidade da nuvem de graça, que é o quê? É simplesmente a liberdade de você ir trabalhar. Por exemplo, hoje eu estava trabalhando e eu até postei nos nossos stories, convido o pessoal a seguir a gente, Big Trading no, no, no, no Instagram. E vou deixar aqui, vou nosso, deixar aqui para a galera. Através do nosso grupo, ah, foi informado, olha, hoje a operação é de venda e... As nossas operações, elas acontecem uma vez por dia, no máximo. Um grande erro das pessoas que operam de forma sozinha é fazerem várias operações, isso torna a pessoa muito confusa porque ela não sabe se ela quer comprar ou vender, na dúvida ela compra num momento, no outro ela vende, e com o tempo esses resultados não vão aparecendo, gera uma angústia, o que tende a piorar. Então o robô ele não tem sentimento, o robô ele respeita uma lógica de otimização que é fruto de estudo de milhões e milhões de operações, e o robô tem esse grande benefício que é a nuvem, que é o seguinte: eu posso desligar o meu computador, depois dele estar configurado, eu vou trabalhar, eu vou jogar futebol, eu vou sair de férias estando na França, no Brasil, onde quer que eu estiver, e a nuvem é como se fosse um computador, né, uma máquina online que está num cloud, numa central muito grande, que é oferecida pela genial de forma gratuita e eu recebo pelo WhatsApp os resultados. Então, nós temos clientes em oito países atualmente, tem gente dos Estados Unidos, tem gente na Ásia, no Brasil, aqui na Europa, e todo mundo faz a mesma operação nessa mesma nuvem, e cada um pode, enquanto o robô está operando, fazer o que quiser e só checar na operadora, na corretora, lá no Trader Cockpit da Genial, se o resultado está ok, se não estiver, nós temos um suporte também que, que dá todo esse apoio para o pessoal. Então, assim, é, essa é a nossa, a nossa a experiência que a gente quer proporcionar para as pessoas, não só o resultado, aí é que são coisas mais técnicas, está rodando aqui na tela, é, que, que é da plataforma, do ambiente em que nós fazemos, e aqui o saldo do, do, do capital, enfim. Uma coisa que eu queria dar um destaque é isso aqui, viu? O, o... Aqui, os planos. Heitor, os nossos Estou... planos, que é o seguinte. Muita gente pergunta, mas como que eu faço? Como, o, o, o, o quanto custa ou como vocês diferenciam as pessoas que querem colocar mais dinheiro nessa modalidade de investimento e as pessoas que querem menos? É através de planos. Esses planos funcionam como? É por contrato. Então, cada contrato é como se fosse uma ação e é um múltiplo. Os resultados são sempre múltiplos de contratos. Então, os nossos clientes que têm o plano verde, aqui que é o Brin, que é o mais barato, ele custa a partir de R$ 86,00 por mês, porque depende do período, e no caso o período mais é, barato é o, é o anual. Então, está aqui olha as tarifas dele. E a pessoa pode contratar esse aqui, que é o verde, o vermelho, o azul, o preto e o gold, que é o ilimitado. Então, de acordo com o número de contratos, só para dar um exemplo prático do que aconteceu hoje. Hoje nós tivemos um resultado positivo de 25 pontos. Então, o nosso cliente do plano verde, plano green, ele ganhou hoje R$ 250,00 é, brutos. Uhum. Quem está no plano Blue, que são 10 contratos, ganhou R$ 2.500, por quê? São 10 vezes o contrato, é o mesmo contrato, a mesma operação, mas vezes 10. Aí Sim. o que, que muda? Primeiro, o preço, que no anual o outro custava R$ 86, esse aqui é R$ 299 por mês, mas, sobretudo, o, o valor que a pessoa tem que ter disponível na corretora alocado. Isso também é um ponto importante, porque nós somos considerados conservadores, porque nós temos uma margem de garantia é, muito superior ao que se precisaria, porque nós não podemos estar no limite, então nós recomendamos R$ 2.500 por contrato. Esses R$ 2.500 não vêm para a conta da Bix, isso não, não vai ser pego por nós, isso continua na sua conta, fica lá na Genial, no Trader Cockpit, que é onde você seleciona quanto você quer alocar. E esse valor é um valor que você tem, caso nós tente, é, tenhamos perdas, você vai ter sempre uma margem lá para compensar isso e continuar operacional. Então, se você tem lá 2.500 para um contrato, se você tem mil para um contrato, isso não influencia o seu resultado. O resultado é influenciado pelo número de contratos. Então, as pessoas que operam com 10 contratos que tem um plano blue eles têm que ter um saldo 10 vezes maior do que o recomendado para quem tem o plano Green Então, isso é importante é, a gente ressaltar, porque nós vimos já exemplos, sobretudo no Brasil, do pessoal que faz a alavancagem, né, que a gente chama, que são limites muito próximos do, de estourar a conta, de você se deu o seu limite e a própria corretora, por segurança, te tirar da operação isso gera desnecessários, isso gera um constrangimento, porque vai ter que é, é, colocar de novo a margem, tem que configurar, então nós como cremos que essa aqui é uma atividade de diversificação da sua carteira de investimentos, isso aqui não é um investimento que você vai pegar e alocar grande parte dele, nós recomendamos que seja uma pequena parte, que você deixe isso alocado de uma forma tranquila para não pensar, você vai consultar lá a sua corretora, mas você não vai ficar dia a dia colocando ou tirando dinheiro. É uma forma que você faz os seus balanços de forma mensal ou trimestral. E no nosso caso, quem tem feito isso tem evoluído muito com o patrimônio. O nosso mês de março, agora nós tivemos 98,6% de ganho sobre esses reais que são recomendados. O ganho foi de 2.465 por contrato. Entendido, meu querido. Bom, na verdade, eu queria fazer algumas perguntas, já aproveitando a sua tela. Quando está aparecendo ali, opere até 10 contratos. né? No caso, eu posso escolher operar com 8, 9, não tem problema nenhum. Isso vai depender da minha alocação de margem lá na aqui na corretora da, da Genial. Correto, né? Isso. Ou exclusivamente, eu, por exemplo, eu, eu tenho um plano, tem tenho que operar com 10 contratos, com 5 contratos? Não. Nós temos um... um, um... Quando, quando a pessoa contrata um plano com a Bix, nós pedimos o ID dele na corretora para fazer uhum. o link entre a Genial e, e nós. Então, quando o robô vai para o cliente, ele vai sob medida para aquele cliente. Por que, que ele vai sob medida? Por exemplo, o cliente que contratou o plano Red, ele está lá. Ele é todo bloqueado, você não pode mexer nas configurações internas dele, mas você pode colocar lá. Eu quero colocar até cinco contratos. Você põe 1, 2, 3, 4 ou 5. Se a pessoa colocar lá 10, o sistema vai falar, procure o nosso suporte, você só tem autorização para operar até 5 contratos. Então, a pessoa tem a liberdade não só de mudar o número de contratos diariamente, mas como durante a operação, eu vou mostrar já uma operação de A a Z, se a pessoa não se sentir confortável, não é muito recomendado, mas ela pode a cada momento parar também a operação, nada é imposto, a pessoa pode parar a operação, ela pode não operar, se num determinado dia ela falou, olha, hoje eu não quero, hoje o Putin falou alguma coisa que eu não gostei, eu não estou sentindo, não tem problema, o nosso suporte vai te mostrar como você desativar aquele robô durante aquele momento, ou mesmo de acordo com alvos, Heitor, a gente tem muita gente que tem alvo financeiro, que não Quer, assim, por exemplo, olha, eu quero ter o Bix durante muitos anos. Tem gente, sobretudo os clientes que moram fora do Brasil, que falou o seguinte, olha, eu tenho um determinado compromisso, eu tenho um valor X que eu quero, e quando bater esse valor, entendendo a volatilidade do mercado, eu não quero continuar me expondo, eu quero parar quando bater o um valor X. E agora no mês de março, que foi um mês incrível, nós tivemos quase 100% de ganho, Muita gente fez isso, falou, olha, por mais que dê mais do que já deu, para mim já está bom, eu só volto em abril. Isso também é possível. É possível, então, a pessoa desvincular um mês e querer voltar no outro, não tem problema nenhum. Sim. Claro, termos contratuais e tudo mais, mas ela consegue se posicionar dessa maneira dentro da Bix. Consegue, consegue. Nós temos essa... essa... Dentro da experiência que a gente quer criar para as pessoas, como tem essa forma didática, é um exercício diário. Como eu falei hoje, nós podemos ver no nosso grupo do, do, do, do WhatsApp, as pessoas falam, nossa, se fosse eu já tinha saído. Aí nós <risos> sempre lembramos, olha, gente, é por isso que vocês contrataram um robô. Deixa a abelhinha trabalhar. A gente fala sempre abelhinha para criar essa coisa. E na nossa comunidade, nós chamamos o pessoal de bixers. Né? Então, a gente tem essa palavra, calma, bixers, deixa a abelhinha... Trabalhar porque ela tem nos entregado mel, né? Que são os ganhos. Ela tem nos entregado mel, então deixa ela fica em paz. Que ela tá fazendo o papel dela. Eu vi aqui que teve um, uma, uma pessoa comentando boa noite, Bixers. Eu até imaginei que seria algo do tipo. Ô, ô Mauro, ah. só, antes da gente, eu quero que eu quero responder algumas perguntas aqui da galera. Que tem bastante coisa legal. Uhum. É, Pode falar. É, antes de você continuar, eu só quero destacar o seguinte que eu, eu vi você comentando, que eu achei bem bacana, é porque, vamos lá, na hora que a pessoa faz a aquisição do produto que é o robô, ela também faz a aquisição de uma comunidade. Eu queria que você destacasse isso novamente, porque isso é muito bacana. Porque eu já vi em outros lugares, por exemplo, você vai lá, compra o robô, o robô é instalado na sua máquina, você opera, mas você não tem acesso com ninguém, não tem contato com ninguém, basicamente tem contato com a empresa, com o suporte, legal. E pronto. Eu vi né, você falando toda hora comunidade, comunidade, você falou dos grupos. Então eu queria que você destacasse novamente esse ponto, porque eu achei muito legal. Porque além de você estar tá comprando um produto, você está comprando também o acesso a uma comunidade, onde você vai encontrar pessoas desse mesmo meio, que fizeram também aquisição. Pô, às vezes eu estou lá, eu entrei, né, contratei o, o plano ali de um contrato, mas eu conheço uma pessoa que tem um plano que está trabalhando com 30 contratos. Uhum. Né, eu consigo entender o resultado dela, consigo entender o histórico das pessoas. Então, além de você estar tá vendendo um produto, né, eu acho muito bacana que a Bix está montando uma comunidade. Né, e isso tem um preço, tem um valor por trás disso. Então, por favor, ressalta novamente, vê se você colocou todos os pontos, porque eu acho bacana sobre isso. Não, é legal, e, e isso faz parte do DNA da Bix, porque a Bix nasceu do interesse de quatro amigos, que não eram amigos do trabalho, eram amigos de amigos, nós não tínhamos uma relação próxima como nós temos hoje. O que nos uniu foi a dificuldade de fazer os trades, cada um no seu canto, porque uhum. nós precisávamos desenvolver as nossas profissões, nós não tínhamos o resultado que nós queríamos ter. E nós sabíamos que, através da tecnologia, era possível, mas nós não tínhamos tido ainda um exemplo de robô ou de operações que fosse essa junção das nossas ambições com parâmetro europeu, com parâmetro lá na Índia, com várias coisas que nós fomos procurar para fazer desse emaranhado de coisas, essa experiência que a gente está procurando é, passar para o pessoal. Então, hoje, no nosso grupo lá de de membro, nos nossos Bixers, uhum. você tem gente que claramente já conhece bastante do mercado, pelo vocabulário a gente já vê que usam termos técnicos, e ao mesmo tempo tem gente que abriu a conta na Genial agora tem uma semana, que ainda está entrando, e aí quando um fica inseguro, o outro já fala, não, ele falou meio uma coisa técnica, é assim, assado, é quando a gente tem uma dúvida, às vezes o nosso suporte nem respondeu, outro bixer já responde. Então é legal porque assim são angústias que são vividas é, juntas, mas, sobretudo, são alegrias que nós temos tido muita alegria no nosso, no nosso caminhar aqui nesses 15 meses. Então, quando tem ganho como hoje, aí são memes de abelha dançando o pessoal posta <risos> brincadeira, enfim. Hoje vai ter picanha, hoje vai ter não sei o quê, e quando tem loss, fala que tomou ferroada da abelha. <risos> Mas, enfim, essa, essa, essa comunidade é muito legal porque é, é uma atividade, para quem quer fazer operações sozinho, uma atividade muito solitária, e Sim. que demanda muito do lado psicológico. Então, assim, é, não é à toa que você... É, aí quase o Faustão das lives, você está o tempo todo aí na Genial. Para fazer essa companhia, para dar um pouco esse, esse quase que ombro amigo para quem está no canto dele, num quarto, numa sala, num cantinho com notebook ali. Então, no nosso caso, não são pessoas que estão operando, mas são pessoas que estão trabalhando. Nós temos médicos, tem advogado, tem motorista, tem gente que... É independente do país que está operando, mas com aquele mesmo prazer. Eu tive uma reunião semana passada e no meio da reunião eu não pude, cara, me conter. Eu olhei aqui, aí eu olhei ali no grupo de operações Bix, ganho cheio, 24 pontos. Eu falei, que maravilha. Eu com... Naquele dia eu acho que eu estava com seis contratos, aí você já faz, a ah, pô, 24 vezes 6 mil... Você já cálculo. Dias, que legal. Você já volta para a reunião até mais já daqui Poderia ser uma perda também. Claro. Mas o que eu quero ressaltar não é só o ganho ou só a perda, é a liberdade. É a liberdade de que eu passei no 40 dias no Brasil, agora no final do ano, e o Big estava trabalhando para mim. Eu vou sair de férias daqui a alguns dias, ele vai continuar trabalhando. E se eu estiver na frente da tela olhando para filmar e mostrar no Instagram, porque a gente mostra diariamente, tá? Todos os dias, se a gente ganhar ou se a gente perder, no nosso Instagram tá lá o resultado, a, a transparência, como eu disse, é algo que a gente leva muito a sério. Mas o nosso resultado está sempre lá e esse é o maior valor. Você pertencer a uma comunidade que está descobrindo essa nova modalidade de fazer o dinheiro trabalhar por ela, óbvio que com responsabilidade, com cuidado de saber que essa é uma, apenas uma fatia, uma parte dos nossos investimentos, mas, sobretudo, gozando do que a, a tecnologia pode nos dar. Que é isso, eu não preciso olhar, não preciso estar lá e, e, e, e eu não estou, né? nós não estamos, e aí nós temos essa comunidade que é a que faz a, esse compartilhamento, inclusive se o. Se vocês puderem compartilhar minha tela aqui, eu vou mostrar aqui uma parte do grupo. Eu só, quero, eu só quero, enquanto isso, responder o Carlos, ele perguntou para a gente aqui, boa noite, bom dia, pode ser colocado no Profit da Neológica? E não, tá bom, Carlos, isso é um produto exclusivo para o MetaTrader, já respondendo aí o, o, o Carlos, tá bom, Mauro? Mas depois a gente entra aqui, tem algumas, tem bastante pergunta aqui para você, meu querido. Ah, mas legal, vamos lá, pode mostra. ir falando então, vamos lá. <risos> Nossa, mas se você quiser mostrar o que você ia mostrar... Na verdade, eu tenho aqui também um relatório que é do primeiro trimestre do ano, porque como nós fazemos o mensal, nós queremos fazer o trimestral sempre para dar, mais uma vez, essa noção para as pessoas de que não é o resultado de um dia, não é o resultado de uma semana que vai mudar a vida dela, que ela vai enriquecer ou que ela vai empobrecer. Então, Sim. cada vez mais nós temos períodos representando uh, o mês, o ano e agora o trimestre, e nesse caso do trimestre, nós temos um formato que é um pouco mais intuitivo, que é esse aqui, olha. Como as nossas operações são sempre definidas pelo número de contrato, nós temos aqui o plano green, que é esse aqui, o meu mouse, não sei se está dando para ver muito bem, olha olha. O nosso resultado nesses três meses é esse valor de 3.260 por contrato. Quem tem... O plano blue, que é o um plano de 10 contratos, é 10 vezes mais que isso. O plano red, que é para 5 contratos, consequentemente. Mas, sobretudo, nós temos aqui, olha, 53 pregões. Dos 53 pregões, nós tivemos 26 ganhos cheios. Ganho cheio quer dizer o nosso objetivo final. Tivemos 4 ganhos parciais, que é um ganho menor, mas eu já vou mostrar mais numa operação de AZ. Loss cheio, que são as perdas cheias, que seriam as máximas, e 11 parciais. Então, isso, esses números são muito importantes e isso mostra muito aquilo que eu falei da fase de lapidação, quando nós implodimos uma montanha e queremos tirar um diamante. O fato de em 53 dias nós termos ganho cheio, que é o nosso objetivo máximo, em 26 deles, ou seja, metade, é algo muito bom. E desses 53, apenas 6 foram perdas cheias, que foram a perda máxima. Dessas perdas, que foram 17, 11 foram apenas parciais. E quando ela é parcial, ela é um pouco mais de um terço. Então, nós ganhamos muito mais do que perdemos. É, essa, é esse um dos segredos de, de uma estratégia que dá certo. Antes de ganhar muito, é perder pouco. E seis dias nós não operamos. Não sei se você viu aqui embaixo, ali esse número Sim. branco, seis. Não operou. E são os dias que nós não operamos, porque nós não tivemos a condição ideal. E não tendo a condição ideal, nossa abelhinha descansa. Ela não tem seja, obrigação. não tem entrada, não entra. Pronto. Não tem entrada, não entra. Entendi. Porque nós não precisamos... É, nós não temos essa obrigação desenfreada de entrar. Se não tem os parâmetros, por isso nós pegamos a abelha né, como, como mascote, porque é um animal muito organizado, com uma hierarquia, com uma forma de trabalhar muito clara. Então, nós right. podemos fazer isso. Aqui uma comparação de rendimentos mistos desde ações estrangeiras como Facebook, Nasdaq, Petrobras, Ouro, e a nossa abelha brilhando ali com 130 no trimestre, a gente está muito feliz com o resultado e faz questão de mostrar nesses relatórios lembrando a prudência que nós temos que ter, mas também é, felizes pelo resultado que a gente tem proporcionado a todos os, os pixels aí. Bom, Fechou, meu querido. Bom, vamos vamos colocar aqui as perguntas que talvez você pode até voltar ali no, nos relatórios para te ajudar com as respostas. O Joel perguntou para a gente, né, qual a porcentagem os robôs são lucrativos para mini contratos? Acho que a gente já mostrou para ele aqui na tela, né, os números. Basicamente, ali o quanto que você quanto que vocês conseguiram performar, dias com loss positivo, dias que não operaram, então acho que essa pergunta do Joel praticamente está respondida. Mas eu tenho uma, porque a palavra dele ali me chamou a atenção para os mini contratos. Eu queria apertar para vocês: é interessante né, a Bix ela pensa em um dia ir para mini índice, ou a estratégia é basicamente o dólar, vocês não pensam em, em aumentar né, a operação para mini índice? Temos, temos. É porque assim nós já temos várias estratégias sendo analisadas depois daquela implosão, voltando ao exemplo da montanha, que já foi dinamitada, já estão nessa fase de lapidação quase prontas, uhum. mas como nós temos uma forma de trabalhar para que a gente desenvolva realmente de uma forma que tenha segurança técnica, segurança na tecnologia e segurança de resultados, sobretudo para a perda, nós estamos fazendo isso por etapas. Então, nós tivemos, graças ao resultado agora do primeiro trimestre, um, um fluxo grande de gente que vem nos fazendo confiança e, e nos adquirindo, assinando o BIX. Então, nós estamos fazendo etapa por etapa. Vamos ter Sintes, vamos ter Forex, vamos ter vários outros é, robôs para compor uma carteira, inclusive, não vai demorar, mas por enquanto o nosso foco está só no mini dólar na bolsa brasileira só tá começando é, é. isso então <risos> boa eu, eu vejo muita responsabilidade na fala na sua fala porque conforme você falou né vocês estão lapidando primeiro um, um, um software né que digamos é uma operação automatizada para aí sim você colocar no mercado e colocar a disponibilidade boa uhum. é, tem uma pergunta muito legal aqui da Mariene. acho que pronuncia assim o nome me desculpe Mariene, se não for dessa maneira ela, ela perguntou, boa noite, eu preciso conhecer o mercado financeiro para operar o robô? Acho que é um ponto bem legal é assim É um ponto muito legal e é uma das formas, é, é um dos maiores benefícios que é o seguinte, é a democratização dessa forma de investimento. Não é um investimento, porque é um mercado especulativo, mas enfim. Nós, quando pensamos num robô em criar um produto, financeiro foi justamente com essa onda de novos CPFs que está chegando na Bolsa de Valores, nós passamos aí de 400 mil para se eu não me engano próximo de 4 milhões e não tem como essas pessoas já chegarem formadas então a nossa o nosso uso dos algoritmos, o nosso uso da inteligência artificial para fazer essas operações ela também é para para cumprir essa carência de um conhecimento que leva muito tempo para ter. Então, para gente ter conhecimento no mercado é, é, financeiro, tem que saber o básico, depois você vai para o médio, aí você aprende da, as oscilações e os riscos que envolvem a renda variável para depois fazer operações especulativas no mercado de, de índices e de futuros. Então... Não precisa ter o um conhecimento, nós só temos material que é divulgado diariamente nas nossas redes sociais de forma didática, mas não é necessário ter um conhecimento técnico ou um conhecimento profundo do mercado financeiro. Nós temos essa consciência de que nós somos um pouco parte, nós procuramos ser colaboradores para esse pessoal que está chegando na Bolsa com a intenção de ajudar nessa formação para que eles possam Aprender mais para frente, tendo o gostinho já dos resultados que o BIX tem proporcionado. Show, show de bola. Inclusive, é, é muito tempo, né? É uma, quase uma faculdade, inclusive. E quando você está trabalhando no mercado, o seu ritmo de estudo continua todos os dias. Então, essa sua fala é, é muito bem clara e responderam muito bem a. a... Meriene, né, Meriene acho que fala assim, enfim, é, você não precisa ser a melhor pessoa, o cara mais inteligente do mercado para você entender as operações né, do, do, do Bix, então, fechou, deixa, deixa eu colocar um ponto aqui, é, tem muitas perguntas sobre a nuvem e eu queria começar a destacar, a primeira que a gente tem aqui é do Caio, ele falou, posso colocar a nuvem no celular? porque acho que você comentou no começo da live poxa, eu estou olhando pelo celular estou fazendo as minhas coisas e eu consigo finalizar operações ou acompanhar finalizar operações, desculpa acompanhar né, o, o processo como que está indo a operação do Bix via celular então a pergunta dele é posso colocar a nuvem no celular? como que funciona isso? na verdade é o seguinte, nós já tivemos vários vários clientes que nos perguntaram que eu posso fazer tudo do, do celular? Uhum. e assim é, a primeira instalação tem que ser de um computador, porque nós precisamos baixar o software, fazer a configuração, e após ele ir para a nuvem, tem como fazer o acompanhamento pelo telefone sim. Por quê? A plataforma, o ambiente em que o Bix é, opera, ela também tem disponível para o telefone. Então, a pessoa pode ver o gráfico mexendo e o Bix no telefone, porém, como nós desenvolvemos tudo para que a pessoa não precise acompanhar, diariamente no nosso grupo de operações, porque nós temos dois grupos, é a comunidade dos bixers, que é onde nós falamos, tiramos dúvida, compartilhamos a, a, a conhecimento e trocamos ideia, uma questão mais social. Nós temos um grupo fechado que chama Grupo Operações. No Grupo Operações, nós mandamos uma mensagem dizendo, olha, estamos em operação, Hoje é uma operação de compra ou hoje é uma operação de venda. E quando nós é, terminarmos essa operação, você vai ser notificado. Então, quando eu falei que estava numa reunião e eu fui notificado, foi nesse grupo, não foi abrindo nenhum, nenhum software, nada especial. Eu abri o meu WhatsApp dos grupos que eu participo, tem um lá, Operações. E no Operações ele dizia assim, olha, hoje a sua operação foi de ganho, foi um ganho, se eu não me engano, de... 24 pontos na época, não no dia, e nesse dia eu recebi essa tabelinha, que eu não sei se você consegue ver aqui, Olha. e nessa tabelinha você tem não só o histórico mensal, o resultado de 2021 e o resultado do mês. Então você pode sim acompanhar pelo MetaTrader no telefone, mas sinceramente o que nós recomendamos é que você apenas veja se a sua margem está alocada pelo telefone, no seu aplicativo da genial e o resto você vai receber o seu resultado tranquilo sem precisar se ocupar com isso show então basicamente o resultado vem por celular então já respondendo é, o Caio Caio conforme o Mauro falou você tem que atualizar né tem que colocar primeiro a instalação no computador e depois uhum. você pode acompanhar todo o processo via celular e basicamente pelo WhatsApp, digamos assim. Então, uma, uma, é uma facilidade muito grande. Né? Você já está no WhatsApp ali quase todo dia, então é muito bacana isso. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui muito legal, que já linkando com a sua fala sobre, sobre a tabela, tem uma pergunta que eu acabei passando aqui, mas perguntaram assim. Então, os clientes os clientes, eles conseguem ter ganhos variados né, respondendo a pessoa sim, pelo número de contratos que as pessoas estão operando, mas, teoricamente, as estratégias são a mesma, Mauro. Acho que é isso que é a pergunta que ele está querendo dizer. Ou seja, eu consigo contratar uma estratégia diferente da sua ou são apenas as modalidades só de contrato? Né? Por exemplo, a mesma estratégia que eu estou operando, você vai operar, o João lá de outro lugar vai operar, e aí os ganhos vão ser diferentes pelos números de contratos que a gente está operando. Mas a estratégia é a mesma, correto? É, é. É como um exemplo para que fique um pouco mais popular, se eu tenho uma ação da Petrobras ou se eu tenho um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário está me pagando R$1 por mês, se eu tiver 10 cotas, no mês que vem eu vou ganhar R$10. Quem tem ação da Petrobras, se ele ganhou de dividendo R$1, quem tem 10 ações vai ganhar R$10. Então, os resultados são os mesmos, mas em proporções de acordo com a assinatura que você escolheu. Perfeito. Quem tem a liberdade total é quem tem um plano gold, mas é para uma faixa muito menor de, de clientes. Mas a partir do purple, que é o plano para dois contratos, você pode escolher entre um ou dois contratos diariamente. Perfeito. E aí, eu quero fazer uma pergunta até para a galera entender um pouco essa questão de nuvem. Bom, vamos lá, duas perguntas básicas, né? Eu, eu não preciso, eu preciso é, que minha máquina esteja ligada ou não e caso aconteça, por exemplo, uma pane, meu celular parou de funcionar, minha máquina parou de funcionar, o que, que acontece, cara? Como funciona esse processo de nuvem e qual segurança eu tenho por eu estar né, trabalhando com uma tecnologia dessa? Então, essa nuvem, ela é um mega servidor, como se fosse um mega computador que armazena as suas ordens, as suas operações como se fosse o seu computador mas numa central que é uhum. da Genial, que fica do lado da Bolsa de Valores, uma tecnologia muito, muito cara, muito complexa mas que no nosso caso quando nós falamos, eu coloquei na nuvem é você entregou essa responsabilidade para os servidores da Genial Operária. Então, se a luz na sua casa cai, acabou, se a bateria do seu telefone acabou, você vai poder ficar. Se você não tem um telefone, você vai poder talvez saber do resultado depois dos outros pixels que estão lá no grupo, doidos para saber e vão saber ao vivo. Mas o resultado não muda. Entendi. O resultado não muda por quê? quando você coloca na nuvem, ela não depende do seu telefone ou do seu computador, ela já depende desse grande servidor ao qual você já atribuiu essa responsabilidade. E é isso a chave da, dessa liberdade que a gente tem e é uma das chaves também dessa parceria que desde o nosso início já foi firmada com a Genial, que ainda não disponibilizava, mas nós já estávamos trabalhando para que isso fosse divulgado junto com a corretagem zero e com a nuvem sem custo também para os clientes. Show, a nuvem é uma tecnologia excepcional, né? Então, é. espero que a galera que tenha essas dúvidas aí sobre a nuvem, a gente tenha conseguido sanar. E olha que legal o comentário do, do Joel, muito legal tudo isso, mercado lateral, os robôs simplesmente não ficam inventando entradas, eu invento muitas, né? Então, a gente estava voltando até comentar sobre, a que, sobre essa questão emocional que você tem e quanto isso pode atrapalhar no seu dia a dia operacional, né, Mauro? Hoje foi uma operação de seis horas, quem que fica que seis qual horas? Qual trader consegue ficar seis horas esperando, sem perder, sem arrancar os cabelos? Hoje nós ficamos seis horas, nós temos um horário limite para o robô entrar, e sete minutos, se eu não me engano, sete minutos antes do limite, nós tivemos o game cheio, estamos felizes. Deixa a Abelinha trabalhar, porque ela é melhor do que a gente para isso. Boa. Bom, é, o, o Augusto, até respondo, perguntando aqui novamente, a pergunta que eu fiz é se vai haver alguns ganhos diversos no mesmo plano. Já provavelmente terá compras e vendas em vários níveis de preço. Ah, entendi. Então vamos lá, ele está perguntando se na mesma estratégia, às vezes, pode ter uma distorção né, de níveis de venda. Então, é, mas teoricamente isso é normal, né? Eu quero que você, que você responda aí, às vezes, com, com, com seus dados, com o seu dia a dia. Mas não, não vejo muita diferença, tá bom, Augusto? Eu entendi a pergunta dele, né? Às vezes, Aham. dependendo do booking, Sim, né? Claro. Uma... Exatamente. Então, responde essa dúvida aí para a galera, porque o Augusto e mais eu Acho que o Paulo também está tendo essa dúvida. É, não, existe essa questão que é a fila de espera ou o ponto de ônibus que eles falam, né? De acordo com a, liber... com, com a velocidade do mercado, quando o preço chega em determinados é... É, níveis existe uma fila de espera e isso é normal, não tem como nós ou furarmos a fila ou estarmos para trás dessa fila. Isso são coisas que são normais no mercado financeiro e a gente ainda não tem uma solução de tecnologia para resolver. O que nós estamos disponibilizando em breve, antes, inclusive, de outros robôs para índice, para fora e sobre tudo isso, são, é, dentro da nossa estratégia, diferentes é, pontos, é, mas de forma, diríamos, um pouco mais conservadora. Entendi. Para que as pessoas entendam isso, eu queria pedir aí se o, o Heitor me libera um minutinho para eu mostrar uma operação claro. de A a Z. Fica à vontade. coloca que as pessoas coloca entendam em... mais ou menos, se puderem, por favor, compartilhar a minha tela... Enquanto isso, até coloquei aqui no chat, respondendo o Augusto e o Paulo, a diferença pode ser mínima até pela, pela, pela liquidez que tem o WDO, né, que é o mini dólar, que é gigantesca, pessoal, é. na casa dos bilhões de reais. Então, assim, a diferença pode ter de algum pontinho ou outro mas não é grande, conforme vocês estão pensando, pelo fato da liquidez do ativo. Se fosse um ativo, talvez, é, com menos liquidez, né algo... Bem bem mais calmo, aí sim, teoricamente, poderia ter umas distorções né, de, de, de pontos aí um pouco maior. Mas pela liquidez do, do, do dólar, acho difícil que, é, que tenha uma diferença muito grande. O, o Deilson, é, compartilha a tela do Mauro aí para a gente fazer um favor, meu querido. Boa. Olha aqui. Esse é o nosso ambiente, tá? Que é o painel onde nós temos o resultado em aberto durante o dia e o mês. E esse botão aqui é o botão zerar, que a cada momento, se a pessoa não estiver confortável, antes ou depois é, da operação, é, já pode sair dela. Mas eu vou dar play aqui, porque isso aqui é um replay, tá? E como acontece? Olha, o mercado está subindo e descendo. E em um determinado ponto, cruzando algumas métricas da nossa estratégia, são posicionadas as ordens nos dois cenários, que é a qualquer dia nós podemos ou comprar ou vender. Olha aqui, ó. Esse é o momento em que foi posicionado. Então essa linha verde daqui de baixo, se chegar aqui, nós vamos fazer uma operação de venda e vai ser a única do dia. E se chegar na linha verde do alto, nós vamos fazer uma operação de compra e vai ser a única do dia. Se toca na verde de cima, a de baixa é anulada e vice-versa. Então, uhum. foi dada aqui ah, os parâmetros e agora o mercado continua. Ó, tem um ajuste aqui do gráfico. Olha lá, ó, a linha verde que é a venda e a linha de cima é a compra. Olha lá, bateu. Então, quando bateu na linha de compra, a partir desse momento, nesse dia, nós temos o termo, nós estaremos comprados. A partir desse momento, essa primeira linha verde aqui do meu mouse é onde nós compramos, e o nosso objetivo, como nós compramos, é que o mercado suba. Uhum. Porém, nós não mandamos no mercado, nós não controlamos o mercado, pode ser que ele desça. Se ele descer, nós não temos uma perda infinita, nós temos uma limitação, o nosso robô estipulou um limite Oh, ok, se ele descer, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou falir? Não, você vai perder só até aqui nessa linha vermelha. Essa linha vermelha é o que a gente chama de loss cheio. Então, a partir do momento, aqui nós temos ponto 1, 2, 3, e o nosso objetivo final, que é alguém cheio, que é essa última linha. Mas vou dar play e vamos lá. Aí, né, foi dada a largada, compramos, agora não tem mais o que fazer, é só esperar. Ó lá, limitamos a perda. Ó, aí agora continua, o mercado sobe e desce. Aí nós estamos negativos, passamos para o positivo, negativo de novo. olha, Abaixo são gráficos de acima, 5 minutos negativos acima positivos. são é um gráfico de cinco minutos. É, um gráfico acelerado, tá, gente? Sim. Senão nós ficaríamos aqui muito. <risos> A gente estaria aqui já faz duas horas. É. Aí, <risos> negativo, positivo, ó, bateu. Quando bateu na linha número um, o que, que aconteceu? A nossa linha de perda, que é essa vermelha, saiu daqui mais ou menos e veio para cá. Por quê? Porque nós queremos, antes de ganhar, perder pouco, se for para perder pouco. Então, aqui, é, a nossa estratégia, quando foram feitas as otimizações, num determinado ponto, o robô analisou que se chegasse aqui, nós poderíamos já diminuir o nosso risco, ou seja, é um bom sinal, que quer dizer que a operação está na nossa direção. Porém, se bater no ponto 2, nós vamos ter uma outra evolução, vai ser melhor ainda, mas se bater aqui nesse, nós vamos perder menos, mas vamos perder, e é só amanhã, nós só temos uma operação por dia. Então, vamos lá. Olha lá, aqui está falando, nossa perda diminuiu. Olha lá, vamos em busca da outra. Aí, continuamos. Olha lá, vai pertinho e volta, bateu, ó. Pronto. Bateu e bateu de novo. Quando ela bateu uma vez, ela garantiu que nós já não perderíamos mais. Ela veio para cá, e foi muito rápido. Aqui, ó. Ela veio aqui, deixa eu ver se eu consigo. É, foi bem rápido, não deu nem para pegar acelerado. Stop Mas aqui já, nós já sobe, um né? Ponto muito confortável, que eu adoro, que é o terceiro ponto, que é o seguinte: Nós já limitamos, nós estávamos aqui, podíamos perder até mais ou menos aqui, depois podíamos perder só até aqui. Agora, toda a nossa operação do dia está resumida aqui, ó. Ou nós vamos ganhar 200 ou nós vamos ganhar 240 por contrato. Aí quem está com 10 contratos vai ser entre 2.000 e 2.400, quem está com 30 contratos é só fazer o um múltiplo disso. Mas é um momento confortabilíssimo que você fala, olha, ou é 20 ou é 24 pontos, ou 200 ou 240 por contrato, estou tranquilo, vamos ver o que, que vai dar. E você acredita que lá na nossa comunidade às vezes a gente está nesse ponto aqui, ele bate no 20 e o pessoal ainda fica, fica chateado, então, você acredita? <risos> vai, ele vai embora. Lá, vai, vai. Aí continua a operação já muito limitada, porque a gente vai afunilando, né? E aí é... acelerou, pum, foi o ganho cheio. Ótimo, foi o ganho cheio. Por que que a nossa estratégia vai fazendo isso. Por quê? Quando você abre uma operação no mercado financeiro, você está se expondo ao risco. A nossa estratégia ela tem sido mais ganhadora do que perdedora, mas a gente sempre tem que ter a lembrança de que você entrou, você tem que estar disposto a perder. Então, a cada vez que nós temos a oportunidade de limitar a perda e, e, e, e fechar como se fosse um cone, umas lembra daquele fliperama? Eu estou ficando velho já, o pessoal novo não vai saber o que, que é. Mas a gente vai afunilando de forma que o resultado seja mais próximo do que a gente quer, o que a gente quer ganhar. Então, quando chega naquela última fase, que a gente está entre 200 e 240 por contrato, é o melhor momento do dia, só não é melhor depois quando dá alguém cheio. Mas aí aconteceu isso, nós fechamos a operação, e aí damos tchau para o pessoal, solta um meme ou outro lá na comunidade e aí vão fazer o que vocês quiserem e amanhã a gente volta. Essa liberdade que é muito preciosa, que eu não quero perder e é um dos principais argumentos de venda para o pessoal que tem interesse na nossa estratégia. Pode o Bauru, o robô não entra novamente. Feito uma, bateu no cheio, não entra novamente. Mesmo não. o mercado dando possibilidade. Não entra novamente. Isso perfeito. é, inclusive, uma escolha não só de resultado, mas também didática. Para Sim, nós perfeito. entendermos que, mesmo estando numa nuvem, mesmo sendo apenas parte do nosso, eh, da nossa exposição, do nosso investimento, da, dos nossos recursos, é até uma forma didática também da gente limitar o quanto a gente quer daquilo ou o quanto a gente depende daquilo. Sim, perfeito. Entendi. Não, muito legal. Inclusive, tem uma pergunta muito boa do Rafael aqui, olha aqui. Em dia de payroll, as entradas são sempre após a volatilidade das 10 e meias, da 10 e meia, desculpa, ou pode ocorrer de o um robô entrar antes e estar com ordem aberta durante o anúncio das taxas do payroll? Isso é um ponto legal. Como é que vocês trabalham em, em dias de payroll? Nós trabalhamos da mesma forma. Da mesma maneira. Não, não existe um setup específico para payroll, e se eu não me engano, nós temos uma taxa de acerto de 85%. Nós temos vários clientes que no dia de payroll colocam mais contratos. É um dia muito delicado, mas o nosso histórico nos deixa de uma forma bem confortável, mesmo sabendo do risco desse dia, que é um dia por mês, para dizer para o pessoal, de, de parâmetros que são divulgados nos Estados Unidos, o nosso resultado para os payrolls, o Marcos e a equipe da estratégia já fizeram um estudo específico para isso. Nós temos muito mais ganhos do que perdas nessas sextas-feiras que dão tanto medo para o pessoal que faz de forma autônoma. Show. Inclusive, eu vi que o mercado ele começa depois de um tempo que ele vai, ele vai colocar uma ordem no mercado. Então, pode ser. Né? Inclusive, tem até uma, uma resposta aqui do pessoal falando que as ordens são penduradas é, 10h40 em qualquer dia, inclusive payroll. Né? Então, esse é o ponto interessante aí para responder é. É, com a Rafael. Normalmente é depois. É que, enfim, são dias muito particulares que a gente tem movimentos muito mais bruscos. Uhum. Mas é, a nossa estratégia ela é colocada após analisar vários outros parâmetros, por isso que ela não é colocada de uma forma aleatória. E nessa análise, os dias de payroll já começam anormais, eles já não começam normais Então, se eles já começam anormais, a nossa análise já é com base em algo particular também. Show, meu querido. Pessoal, tem eu, eu sei que tem algumas dúvidas aqui ainda, mas, infelizmente, o nosso tempo estourou, Mauro. Uma então, a gente vai ter que ter do pessoal. Quero, quero deixar aí... Né, seus pontos finais, você pode destacar alguma, alguma dica, algum ponto que você quer esclarecer para o pessoal. Deixar aí para você seu espaço aberto para você falar, meu querido. Não, legal. Eu queria só, enfim, agradecer aí a audiência de todo mundo, dizer que para nós é, é uma alegria muito grande estar proporcionando esse resultado super bom para todo mundo que está com a gente. E dizer que nós temos uma promoção. Estou até olhando aqui para confirmar se o pessoal tem isso mesmo. Boa, porque... coisa boa. É, Aí o pessoal tá gosta. Para quem está na live... Nós eu vamos... achei que não ia ter, mas vai ter, então. Vai ter. Consegui é. negociar na diretoria lá. Boa, um desconto de 10% em todos os planos para quem está na live. Falar tá lá, direto lá na nossa central de suporte, que é pelo WhatsApp. Tá. Como é que faz? Você me fala o número? O número é 11 de São Paulo, uhum. 91259... 5500. Deixa eu repetir. 11-9125-95500. Isso. Correto? Só 10% WhatsApp, então? Lá, por que a gente privilegia o WhatsApp? Primeiro, porque todo mundo tem. Segundo, porque já é a plataforma da nossa comunidade, onde nós divulgamos os nossos resultados. Então, eu só falo, olha, eu, eu vi a live, eu quero um desconto. Aí nosso suporte vai te dar esse desconto e não só, nosso suporte ele pega muito pessoal na mão desde a abertura na conta uhum. contratação da nuvem instalação do software alocação dos recursos tudo isso, nós sabemos que a maioria do pessoal que vem com a gente ainda não tem o um conhecimento técnico como nós não tínhamos anos atrás então fiquem tranquilos para fazer as perguntas por mais simples que pareçam a gente está aqui para evoluir junto para aprender junto e sobretudo para aproveitar do melzinho da abelha juntos também. <risos> Show de bola, meu querido. Pessoal, o, coloquei um número aqui no chat para vocês, então entra lá, é, entre em contato com o pessoal da Bix Trading, pega essa promoção aí, 10%, e é só a galera daqui da sala ao vivo, hein? Vamos lá, fala que você participou, dá esse feedback. Mauro, Cara, um papo muito legal, um papo com, com muitos aprendizados. Eu não fiz todas as perguntas que eu queria fazer para você, então já fica um convite aqui para você voltar. Não deu tempo de a gente conversar tudo o que eu quero que a gente converse. Eu mas sei sim, que a gente sim. deixou algumas dúvidas aqui do pessoal. Nosso tempo foi corrido, né? Parece que não, mas a gente já está conversando aqui já faz uma hora e, e quase 15 minutos, então sim. falamos bastante coisa, mas é um assunto que tem muita coisa para falar ainda, né, Mauro? Muita dúvida sim, da sim. galera de casa. Eu peço para o pessoal nos seguir, ah, o nosso site é bix.trading.com e pelo Instagram a gente também tem muita coisa que a gente coloca lá diariamente, os resultados, olha, é bix.trading. Eu coloquei lá em cima, vou colocar agora novamente, deixa eu pegar, e pode isso, terminar. Pode terminar pode sua fala aqui, o Heitor aqui no feed, as brincadeiras com aqui, os nossos resultados, enfim, diariamente a gente tem os nossos resultados divulgados lá, e vai ser um prazer é, explicar sobre os planos, sobre a tecnologia que a gente usa, sobre os resultados, seja por áudio, seja compartilhando tela no momento de instalar. Vem com a Bix, a gente tem um, um jargão que a gente fala assim, voa Bix, que é com voa da abelhinha dela voar, e de voar com os resultados que a gente está aí também, beirando os 400%, super feliz por isso. Show de bola, então, meu querido. Bom, essa live vai ficar gravada aqui na Genial, tá bom? Quem quiser assistir novamente, volta aí. Tem bastante coisa que o Mauro falou, bastante oportunidade na Trade. Meu querido, muito obrigado. Fica o convite aí para você voltar aqui e ajudar a galera a entender mais sobre esse mercado e sobre esse mundo de tecnologia que são os robôs trading. Muito obrigado pela oportunidade e adorei o papo. Valeu, viu? Até mais. Obrigado. Um abraço, gente. Falou.